que é o dia dos mães, seria ontem para mim, que é hoje, <risos> é, deixa para lá, amanhã é o dia dos mães e hoje eu tô querendo sair para fazer alguma coisa especial para minha esposa, ela é herói. <música>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 Né? ela é a mãe dos filhos, três filhos, então é, ela tem que faz muito coisa o ano inteiro e é eu acho que um homem não faz isso, não pode fazer isso, não tem jeito de fazer isso, eu não posso fazer isso, é, eu tenho, tenho que agradecer e os homens Uh, nós estamos um pouquinho perdidos uh, não sei exatamente o que eu vou fazer eu sei que eu tenho que usar isso porque é quarentena né e eu vou na rua e vou procurar alguma presente para mostrar que ela uh, ela é amor da minha vida e ela é um bom mãe é, é maravilhoso mesmo e isso está dedicado para ela isso está dedicada para minha mãe, que já faleceu. Então, é, nós vamos ver algumas coisas. E eu sou professor de inglês, então, se eu acho os vocabulários, os no caminho, nós vamos falar sobre isso, o que é em inglês. Ok? Espero que tudo dê certo. Vou colocar isso aqui na máscara, porque a gente ainda está no quarentena. Então, vamos lá! Olá galera, eu estou aqui no Cacau Show e hoje eu vou tentar publicar que eu estou querendo um presente para minha esposa porque nós temos três filhos, então imagina, ela é mãe três vezes e ela tem que saber essa que a gente quer dar então como filho tem que dar alguma coisa e infelizmente eles são pequenos, então eu vou ficar dando esse presente vamos lá, vamos escolher porque a gente está entrando já tá vendo aqui tem monte de coisas aqui gostoso e eu nem sei aonde eu vou começar é parece que tem aqui ó oh, isso é cupcakes né cupcakes igual a gente tem nos Estados Unidos só que é para show e chocolate isso seria fofinho mesmo né e que mais ah eu sei ela. Quebrou uma caneca, Eu vou pedir uma caneca. Você tem canecas? Pode me mostrar, por favor? Nossa, isso é boa. Aqui é caneca, sabe? Aqui. Não vem com essa moça ali não. Essa não. Você é tão chocolate. Parece bom. O outro é... You are, you are really chocolate. É, chocolate é tão bom. It's very good e que deveria virar adjetivo. It should be an adjective. Pode ser, não sei. E outro? Parece a mesma coisa. Só tem essas? Não tem nada mais? Não, tá Opa! Então eu vou pegar você é tão chocolate. É isso aí, galera, né? Então vai ser Feliz Dia dos Mães. Já tá full, filled up with... Chocolate cheio de chocolate e a gente vai escolher isso. Todo mundo está aqui também está usando máscaras, porque ainda tem coronavírus e tem que proteger e faz nossa parte, é, o que é possível. Então, vamos comprar essa e sair deixando a mamãe feliz do dia dos mães. R$ 33,90. pagar com dinheiro vivo. Live Cash. Obrigado. Você sabe o que é obrigado em inglês? Obrigado. Uh, there you go, thank you. Todo mundo fala inglês. Vamos lá. Ó, oh, galera. É, agora é, eu estou aqui no Grota e Tô tentando pegar as flores para minha esposa, para dia dos mães. Vamos entrar, ok? A gente tá entrando. E eu acho que isso... Nossa, essa loja é muito bom. Filei, dá para ver que eles têm todas as coisas que mães que tá querendo, eu acho. Tem cartas românticas e tem o... os flores, né? Essas flores... Tá, parece pequena com chocolate, mas já compramos chocolate. Então agora a gente tem que prevenir aqui também. Eu uso a máscara, e graças a Deus não tem muita gente aqui nesse momento. E, mas tem muitas opções que nós podemos escolher. Eu vou mudar aqui para a luz. A luz dá para ver. E eu vou pedir uma amostra para atender a gente. Um momentinho aqui eu vou achar um. Aqui. Aqui Então. Moça, você pode me ajudar? Eu estou procurando, pedindo para é, as cores, para minha esposa, para dias das mães. Ok. Ok? Tem alguma coisa você sugerir? Então ela vai ajudar a galera. E tem várias canecas aqui também que pode escolher, mas. A gente já escolheu isso. Sim. É oh, de bom, de isso. Bom, oh, lindo. Orquídea. Orquídea é bonita também. Né? Tem aqui de presente. Ó, oh, já tá embalada aqui, olha isso. Três flores é bonita demais. Bromélia. Bromélia. Essa é uma bromélia. Oh, eu gosto disso. Isso é bonito. Vergonha. Vergonha? Vergonha. Ah, tá. Eu, parece que ela fala vergonha. Tipo, eu tenho vergonha para dar isso, não. É, é, vergonha. Vergonha. Então, eu acho a gente vai escolher é, uma dessas, é, foi essa. Então, vamos, pode, é, a gente vai escolher isso mesmo e vai levar isso. Ok, isso aqui, agora a gente já só vai pagar. Posso pagar em dinheiro. Sim, com certeza bom. Preço bacana Eu acho que ela vai gostar Se não, essa é a culpa Porque você escolheu Comentar aqui embaixo se você acha que Eu fiz um bom escolho Ou você iria escolher outra coisa Porque o homem, às vezes, erra facilmente, né? Não, não? E como se chama, moça? Vanessa Vanessa, isso é o nome eu posso pronunciar <risos> Muito obrigado Obrigada a você. E vamos galera, isso volta a ser, uh, uh, come back soon, come back soon, em inglês é come back soon. Uh, ok galera, voltei, é, foi bom, eu, eu acho, eu comprei os flores lindo, ou uma planta lindo, eu esqueci o nome, mas uma planta linda e uma caneca uh, uh, filled with, enche de chocolates, então é eu espero ela vai gostar. Você me comentar aqui qual você acha ela vai gostar mais. Uh, eu acho ela vai gostar mais a, a caneca, mas não sei me fala o que você acha. E amanhã eu vou acordar cedo eu vou fazer um omelete que é omelet em inglês uh, e vou fazer café uh, para ela e espero que ela não me xinga por acordar ela, né? Mas, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa boa, mas né, mulher é uma trem complicada, né? É, é, ah, tô brincando. Mulheres são maravilhosos, tem que ser tratada como anjos e é, eles são é, nossa melhor parte, eu acho. Então é, até amanhã Feliz Dia dos Mães é, hoje eu vou fazer uma bagunça na cozinha eu tenho uma receita para omelete para fazer para minha esposa para Dia dos Mães e algumas outras surpresas então primeiro vamos é, colocar água eu tenho que fazer café você está na minha casa aqui tranquilo, aqui é é oh, um potinho, não sei. <risos> isso é is pot, in em inglês. Né? E eu aprendi que é importante colocar até uma linha. Vou colocar até uma linha aqui. E eu espero que tudo dê certo, porque eu não estou acostumado de fazer isso. É, eu não estou muito bom fazer isso, não. Ah, não, tá errado de novo. E vamos lá. Vou colocar, tem que ser bem até a linha. Ah, até uma parafuso ali dentro. Uma marcada que minha esposa fala que tá certo. Então, estou tentando fazer igual ela. É, colocar gás. Esse fogão. Você dá pra ver é diferente. Eu faço assim. E isso como eu iniciar ah, isso. Se você nunca viu isso, isso com o brasileiro fazer quando não tem muitas condições para pegar uma mais chique que tem botão ou uma que tem mais bocas. But uh, this will work, ok? Uh, isso tem que ferver. Enquanto isso, eu vou pegar uma coisinha aqui. I don't know what this is called. Não sei o que isso chama em, em inglês. Uh, Uh, porque nós não, não temos isso, você não vai para hiper ou uma supermercado e acha isso. This is a filter. A gente tem isso, o um filter. E eu vou colocar, minha esposa, colocar essa coisa no, na geladeira. Nossa geladeira é pequena também. Compara com é uma Estados Unidos, é assim. Estados Unidos todos. E esse é grande. Podia ser menor. Eu preciso pegar minha esposa colocar o um café aqui dentro, isso é nosso café, gala. Quem gosta de futebol, eu uso isso, ok? So, ela coloca pão de café dentro do gelo dela, de novo, nos Estados Unidos, eu nunca fiz isso, meu pai nunca fez isso também, é estranho, e uh, this is a tablespoon, né? Uh, de mesa, essa é três, eu te mostro aqui mesmo, não, tem que ser três grandes, ok, então, essa é a primeira, um, dois, três, e meio, eu gosto forte, o café do Brasil já é forte, compara com um Estados Unidos, que é, mais ou menos, água, é, é bem diferente. Então, tá aqui é café... deixa eu ver se... Ah, dá pra ver? O café tá lá. Ok, so, você pega isso e você coloca em cima do garrafa. E você vai usar uma garrafa assim, uh, essa garrafa de café, chama thermos. Thermos, em inglês. Uh, put the thing, esse trem que a gente não tem, esse trem que a gente não tem, In em inglês, I uh, think uh, it's a, a, a, a, thing, a jig. A, thing, a jig. Isso é uma coisa que você não sabe o nome, você às vezes fala tem uma a jig, ou uma whatchamacallit, What você não sabe o nome, não tem nome próprio, você fala isso. Uh, colocar acima em cima e depois o água está fervendo e não demora não muito não mas está quase pronto eu vou colocar ali enquanto isso eu vou tentar pegar uvos é, eu vou fazer um omelete que em inglês é omelette we love omelets as well o mesmo nome só pronúncia diferente então so, I have to get the eggs I'm gonna get the... I get three eggs. se aulas. Nesta das Unidas, não sei se eles fazem isso, mas aqui, minhas esposas, onde é que está aqui? É... Eu acho que não. É uma coisa que chama óleo de coco. Oleo de coco. Não sei qual é essa marca. Copra. Copra oil. Né? E isso vai ter menos gordura. Que já tem. vai ter muito gordura nessa também. Vou pegar um potinho assim e eu vou colocar os ovos dentro dessa potinho, vai ser mais ou menos fácil pega o ovo e eu vou bater aqui no cantinho Se você tem grana nos Estados Unidos, você tem, mas a maioria tem formica, formica, ah, mas pode ter granito também, é legal, só que é, não é para qualquer um, não, Ah, água já está farvendo, eu vou, enquanto isso está eu, eu vou desligar, é, turn it off e colocar aqui dentro do, Eu só falo fazer isso, eu não sei se você, Estados Unidos você tem do vídeos, né? Então, vamos olhar. É isso. Tá vendo? Para tá ver como o, o café fica e você espera, né? Guardar e você faz mais. É legal. Isso é, Brasil, é café brasileiro. E o café aqui no Brasil é mais forte do que Estados Unidos. Lá é tipo de expresso, né? Bom, oh, meus né, crianças acordaram já. E eu espero que eu terminar antes do que minha esposa, eu quero fazer uma surpresa, e dar uma café em cama, com um café, para dia dos mães. Porque a mãe merece, né, não Ela trabalha muito, nós temos três filhos, então, é, ela merece talvez um pouquinho mais está gritando já mas dá para ouvir né <risos> nossa é complicado mas é, isso é café isso vai continuar eu vou tam colocar o tampinho nele e ele fica pronto na hora certa gringo fazendo café de manhã isso é raro para ver ok primeiro gringos não sabe fazer, maioria, é, mas em Brasil é mais difícil ainda, eu acho, é, eles gostam de ir no padaria, eu gosto de ir no padaria, mas para fazer o café de manhã assim é legal, é, especialmente um dia especial para a mãe, né, a mãe sacrifica muito, faz muito, o homem não tem noção de fazer o que ela faz, é, isso é verdade, e tá quase pronto é... só um pouquinho mais ó, ó. dá para ver um pouquinho mais e tô colocando tá. pronto pronto ok só so, agora eu vou pegar o fork <risos> Quase esqueci. <risos> e misturar os ovos. E isso aí. Os ovos. Eu vou tentar colocar. Eu coloquei três ovos. Eu vou colocar queijo. Eu vou colocar... Que mais? Queijo. É, cebola. Eu gosto de cebola. E... Eu posso colocar qualquer coisa. Um, um omelete né é, mas e molho, uma molha é bom né é bom é... e ela vai vai dar certo né se eu não queimo se eu sabe como virar é um pouquinho complicado mas vamos ver é agora eu sei é início, eu vou colocar essa olho aqui na panela simples assim é... Crianças, cuidado, quando você pega facas, se você está criança, eu vou pegar um pouquinho essa olha de coco, vou colocar na panela. Um pouquinho mais. Não, só para utilizar não usa metal nessas panelas. Se não, vai estragar igual eu. Tá. Então, já está quase pronto. Preciso pegar o queijo. O queijo da geladeira. E cebola. cebola tá aqui. Pá. Vou cortar ele. Essas potinhas, eu esqueci onde veio. Talvez manteiga. Mas a gente não joga essas potinhas para fora. Porque sempre pode usar em outra coisa eh é, cebola e queijo. Cadê queijo? Tadá! Ah, hum. e eu acho que é uma molhinha. Eu? Eu? dentro do omelete já vi minha esposa fazendo isso e agora o que eu faço? Hum. é complicado Tricky. Um, eu vou colocar a panela Não, eu vou cortar vou cortar essa bola primeiro vamos cortar essa bola primeiro Fazendo cebola aqui, quero é fazer rápido. As crianças já acordaram, então se eu não faço rápido, eles, é... eles, eles vão ver aqui, né? Tem que ser rápido, tem que ser rápido. É... Tá quase pronto, galera. Cozinhar a cebola primeiro é né? a veta Honey's. Então, põe onions in there. É... Bota. Aqui ó, é o cebola dentro do frigideiro. Parece refrigerator, mas também é refrigerator. É frigideiro. Um pouquinho diferente. Tá tudo bem. É, só tem que lembrar que frigideiro não vai é for you later. omelete americano e omelete brasileiro também, é, dois, porque eu sou americano no Brasil, mas eu deveria fazer igual, eu acho, nos Estados Unidos, então realmente omelete americano, né? Sim, Vou colocar você aqui Para okay. Dá pra ver Vou abrir essa queijo Estou abrindo o queijo Dois fatias é suficiente E Eu estou pronto para Tentar montar essa coisa Montar esse trem O que é trem em inglês? Não tem! <risos> Não, tem trem! Train! Mas... Essa trem... This thing! Né, é uma coisa... A gente tem plural, stuff! Né? Stuff! Coisas! Isso é plural, stuff! Nunca é stuffs! Stuff! Ok? Ahm... Um, eu tenho que olhar essa... Vou mandar lá... Opa! Saiu aí! Tudo de Tô com de mão aqui! Essa é boa. Isso. Espalha-se. Fica tá quase pronto. Separa, né? é, não sei né? Não sei se tem. como, você pode dar uma olhadinha. Uh, take a look. Tell me if there's a way to fix this, or is this good? Tem pessoas que gostam assim. Não sei se minha esposa gosta assim ou não. É. Olha, Sabe, talvez ela vai ficar tão animada, tão brigado com isso. Que ela nem vai perceber. O que você acha? Tento fazer, eu vou fazer sim, sabe por quê? Porque é, não vai ter jeito nesse processo para não errar. Então já não tá queimado, <risos> ok. Mas pelo menos eu estou tentando, né? Quantos amigos estavam tá tomando cedo para fazer alguma coisa para dinheiro? Mas pra... não, eles compram flores, compram chocolates, presentes, gastaram muito dinheiro, né? <risos> Mas eu não, não. O que eu não queria, se que eu não tenho, é diferente. Ó, é vou hora de ovo. Ok, eu vou tentar. Presta atenção, porque a gente não pode queimar o ovo. Se eu comer, queimar né? essa ovo, já era. Panela tá quente, vamos ver se dá tá certo aqui. Dá tá pra ver? É. Isso é ovo omelete americano em Brasil, isso como eu faço, ok? isso que está cozinhando, ó, né? é, Eu vou tentar virar ele depois eu vou colocar essa bola e queijo dentro e dobrar ele. Deixa ah, eu pegar uma dessas olha. Tá todo queimado, olha. Todo. <risos> Isso é Ferido de guerra é. É. Okay. Só um pouquinho mais E eu vou virar ele Bom dia. Oh, o está aqui também. Oh. Feliz dia dos mães. Feliz dia das mães. Oh, outro criança está acordada agora. Feliz dia dos mães. É. Aqui. Oh. Opa. Hum. Minha família, minha esposa, que merece muito coisa, porque é, tem que cuidar dessas três filhas filhos e eu, então, é, olha como ela acorda tão linda, naturalmente, Obrigada, querida. É, meu prazer, feliz dia das mães, que Deus abençoe você e nós, muitos anos, e é, você dá pra ver que ele está bem falado, Thiago fala oi para a galera que está assistindo o meu canal. Fala oi Oi Say hello. hello Hello Hello Say what's your name? <laughs> okay. uh, say goodbye mm -hmm. E ela vai até comer, oh que bom O que mm -hmm. você acha? What do you think? Mm -hmm. Did I mess up? I made a mistake? Oh, mm -hmm. excellent! Oh, ela falou é, é, isso, isso é o símbolo em inglês que é filé. Isso. Nós não temos isso em inglês Isso aí Ela só me xingou um pouquinho Mas foi muito legal Ela gostou uh, E você podia conhecer Minha família uh, Eu acho Ela é super-herói Qual super você acha mais poderoso? O Flash? O Spider-Man? Coloca embaixo Ou talvez é mãe? Mãe é minha. Eu espero que seja também. Não deixe de comentar, curtir e compartilhar, clicar no Bell.